Oi gurias, tudo bom? Eu tô aqui hoje pra testar um produto com vocês e eu amo testar produtos que são novos, que são diferentões e esse não tem informação praticamente nenhuma na internet, o que tornou tudo ainda mais divertido. Hoje a gente vai conversar sobre a linha Nutri da Cipopi Cosmetics, essa linha... Esses tubinhos bem minimalistas, branquinhos com verde. O shampoo e condicionador da linha Nutri, eles são desenvolvidos com componentes sustentáveis, são veganos e não são testados em animais. A linha Nutri tem uma formulação clean que oferece vários benefícios para os cabelos. Ela é feita com óleo de oliva e manteiga de cacau que oferecem maciez, brilho e nutrição. Eu simplesmente amei o efeito deles no meu cabelo. O shampoo tem uma textura bem diferente, ele é bem gelatinoso e limpa super bem a raiz, deixa a raiz super soltinha e eu testo assim no extremo porque eu deixo meu cabelo ficar bem oleoso antes de testar produto novo e ele limpa super bem. O condicionador tem aquela textura de máscara, então ele é bem cremosinho, bem consistente, uma coisa que eu amo e desembaraça super bem os fios. Eu senti que eles deixaram meu cabelo realmente muito mais sedoso, muito mais brilhoso e com um toque gostoso de ponta tratada, sabe? Não ficou aquele cabelo seco, escorrido, que não tem, não tem vida, não tem brilho. Ele ficou super bem tratado, por mais que o shampoo seque bem a raiz, ele não agride, ele não deixa esturricado, mas as pontas com o condicionador ficam sensacionais. Os tubinhos têm o shampoo 200ml e o condicionador 175, cada um deles custa R$ 49,90. Eu achei um preço bem caro, bem alto, para um produto que é pequenininho e pra mim durou 3 semanas. Em compensação, os de 400ml, que são os que eu normalmente compro, que eu pago bem mais barato, eles me duram mais de um mês. Então, eu achei que por mais que ele renda bastante, que tu use pouco produto para aplicar, vem pouca quantidade mesmo. Eu acho que os tubos podiam ser maiores, mas o produto é muito bom. Aqui na embalagem tem o Instagram e o Facebook da marca E se eu não me engano tem o site também aqui no ladinho Mas o site tá fora do ar e o Instagram e o Facebook tem pouquíssimas postagens Foi lá que eu achei o valor real de cada um deles E este é o valor supostamente em promoção Então provavelmente eles são mais caros que isso Eu gostei da proposta, gostei do produto Só realmente acho que não vale a pena pelo valor Por serem tubos tão pequenininhos Que no meu cabelo, que é um cabelo médio pra longo não durou muito tempo, não rendeu tanto assim no fim das contas. Mas pelo resultado, com certeza, eu compraria de novo se ele fosse um pouquinho mais barato. E é isso, eu espero que você tenha gostado de testar mais esses produtos comigo. Deixa aqui embaixo nos comentários o que tu achou e se tu tem algum produto pra me indicar. Eu volto no próximo. Um beijo e até. Tchau!